Olá, amigos! Professor Democles Rocha aqui. Hoje vamos treinar cálculo rápido com adição de frações. Gostou da ideia? Deixe um like! Quer ficar sabendo dos nossos próximos vídeos? Inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! 9 décimos mais onze doze avos mais 14 quinze avos. Quanto que é? Começo colocando um traço grande de fração. O menor múltiplo comum, a 10, 12 e 15, vale 60. Vou anotar bem aqui. 60 dividido por 10 é igual a 6. 6 vezes 9 é igual a 54, mais... 60 dividido por 12 é 5. 5 vezes 11 é igual a 55, mais... 60 dividido por 15 é 4. 4 vezes 14 é igual a 56. Estamos quase terminando. Repito o 60 bem aqui. 54 mais 55 é igual a 109. 109 mais 56 é igual a 165. Se precisar, verifique. Aqui neste canal, nós gostamos de simplificar o resultado. Tanto 165 como 60 são divisíveis por 15. 60 dividido por 15 é igual a 4. 165 dividido por 15 é igual a 11. 11 quartos é nossa resposta na forma simplificada. Podemos ainda escrever essa fração na forma de número misto. Na divisão de 11 por 4, o quociente inteiro é 2 e o resto é 3. Então, nosso resultado é o mesmo que 2 inteiros e 3 quartos. Na forma de número misto, o resultado é 2 inteiros e 3 quartos. Na forma de fração irredutível, nosso resultado é 11 quartos. Você está sendo desafiado a escrever esse resultado na forma de número decimal nos comentários. Se esse vídeo te ajudou, deixe no seu comentário uma carinha sorrindo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!